Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Fundo do Baú. Eu tenho certeza que você vai adorar a entrevistada de hoje. Já pode deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e também se inscreve no canal se por um acaso você é novo por aqui. Bom, o nome da minha entrevistada é Solange Rochegrebe Frazão. Já deve saber quem é, né? Ela nasceu no dia 28 de dezembro de 1962. Lá na Wikipédia aparece como apresentadora, modelo, atriz, mas não fala algumas das características mais importantes dela. É empresária e nacionalmente conhecida como Musa Fitness. Você sabe de quem eu estou falando, né? Solange Frazão, muito bem-vinda, querida, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar do Fundo do Baú. Lu, que prazer estar aqui, meu amor, que apresentação linda, adorei, e, e é um prazer estar aqui falando, né? É, o fundo do baú é a coisa mais gostosa que a gente tem, né? as boas lembranças que ficam tão longe e a gente fica vivendo esse momento presente, momento presente. Então, eu estou até aproveitando né, e relembrando aqui, junto com vocês, daqueles tempos bons, maravilhosos. Já fazendo uma viagem, né, Solange? Mas é isso que acontece. É. Quando vai buscar os objetos, né? a gente sempre seleciona três objetos e tem um quarto objeto exclusivo para os membros do canal. Então, se você Ai. quer a esse vídeo exclusivo, conteúdo exclusivo, torne-se membro, aqui embaixo está escrito seja membro. Mas o pessoal comenta isso, que só nessa busca, você já vai ali encontrando uma coisinha, outra, relembrando, e é isso, eu acho que é a gente valorizar tudo de bom que a gente já viveu, né? E que a gente, com o tempo, como Parece você falou, com é. a correria, esquece, né? É, acaba esquecendo sim, Lu. E é tão gostoso você voltar o tempo, né? Eu, eu falo muito nas minhas redes sociais sobre o tempo, porque como hoje eu tenho 59 anos, eu conto muito a minha trajetória, né? Eu acabei de escrever um livro maravilhoso, chama Além do Corpo. E é um livro que diz muita coisa sobre a Solange Frazão que ninguém sabe. É além do corpo, né? E é muito gostoso. O que a gente vai fazer aqui é contar coisas além né, do que todo mundo já sabe. Porque tem, tem muita coisa aqui que ninguém sabe. Ai, que ótimo! Queremos, queremos saber tudo. Eu quero começar, na verdade, entendendo. A gente não conhece, de conhece por Solange Frasão. Nunca esse Roche -grebe. é Roche -grebe que se diz. É, como... é É. É pode ser, pode, pode ser porque aqui nacionalmente falando a gente tem que brasileirar né? Tudo. Uh -huh. bem. A <risos> mas né? é. É, mas na verdade assim é, o meu avô ele é filho de alemães e, e é Hohgreb, então, assim, é um negócio que enrosca na garganta, que a gente não tem nem jeito para falar, e tanto que, é, é, quando eu fui Miss, né, é, eu, eu me lembro que eles colocavam Solange Hohgreb, aí ele, como é que funciona esse nome e tal, e era tão difícil né, para pronunciar e tudo mais, que eu falei, peraí, deixa eu pôr o frasãozão que o Frazão é muito brasileiro, então vamos pôr o um Frazão. E aí e o ficou frazão o frazão, de, frazão. O Frazão é de quem? Vem de onde? Então, o Frazão é por parte da mãe, é da, é, na verdade, o Frazão é por parte do meu pai, e o Roche Grebe é por parte da minha mãe. É, o Frazão vem de Portugal, né? mas depois é, caiu aqui no, no Brasil, e é um nome assim bastante conhecido, tanto que hoje... Quando a gente viaja para Portugal, a gente vê um monte de, de por exemplo, um, restaurantes chamado Frazão, né? E a gente vê, assim, um monte de, de coisas com o nome. Que legal, que ótimo. Olha, você já deu uma dica aí, porque você já me contou, de um objeto que você vai mostrar. E talvez até a gente possa começar por aí, não sei. É, que foi o fato de você ter sido Miss São Paulo né? E Sim. em segundo lugar, no Miss Brasil. Acho que muita gente não lembrava disso, Solange. Não, não lembrava. Porque assim, eu, eu nunca eu nunca coloco isso, né, nas, nas entrevistas. Eu não coloco isso assim, né, nos meus livros. Nesse último eu coloquei, mas eu não coloco é, muito essa situação porque faz parte do fundo do baú, né? E a gente quer falar daqui para frente, na verdade. Não foi em é 80. Olha, foi em 82. Na verdade, assim, eu comecei a participar de concursos em 80. E aí eu fui ganhando alguns concursos. De é, beleza, primeiro de beleza, então foi o Miss Colégio, aí foi é, Miss Zona Sul de São Paulo, aí depois é, foi o Miss uh, Olimpíadas de São Paulo, porque eu, eu sempre tive um corpo meio atlético, então, assim, ah, os, os amigos estimulavam muito, né? Vai, vai, participa, participa. Ah, você tem um cabelão, ai ah, você vai ganhar. E pronto, para chegar no Miss São Paulo, Miss Brasil, né? E aí, eu passei por essa trajetória. Em 82, eu comecei é, a participar de concursos mais sérios, que foi o MIS é, foi um concurso para poder entrar no Mi São Paulo, que foi o Miss São José dos Campos. E eu ganhei São José, e aí, representando São José, eu fui para é, o Mi São Paulo, né? E foi, assim, um momento mesmo de princesa da minha vida, viu? Nossa, que delícia. Você Uma é paulistana, minha... né? Eu sou paulistana mas a gente, a gente, na época, tinha alguns parentes que, que moravam né, em São José dos Campos, e o Miss Capital ele já tinha passado, eu, por conta é, dos meus estudos, eu acabei perdendo o Miss Capital. Então, eu fui para representar São José, por conta da minha família, e, e acabei ganhando lá, e, e foi assim... Ai, meu Deus, aquele glamour né, todo de Miss, aquele tchauzinho... <risos> <risos> né? E, a, e todas as coisas maravilhosas. O que você acha que mudou na sua vida depois que você foi, foi Miss? Ai, muita coisa. Eu acho que lá foi o início é, de algo que eu sabia que eu queria na minha vida. Porque ali, naquele momento, na década de 80, eu já sabia que eu queria é, mexer com o corpo, com o esporte, com a saúde eu já tinha isso em mente até mesmo para aproveitar aquele momento né e, e acabei entrando nessa da a, as academias né nos Estados Unidos começaram a chegar e e eles começaram com esse né com esse burburinho da, das máquinas que, que faziam os ah, exercícios né? né é os aparelhos e tal e eu me interessei muito então eu acho que eu sempre acho assim, Lu, que as coisas elas estão predestinadas, né? Então eu acho que era para eu é, ser miss, trabalhar nesse campo, para depois entrar no outro da saúde e continuar representando, né? Assim, a autoestima, a beleza, né? A, é, a o autoconhecimento, isso, o autocuidado da mulher, né? É muito e essas isso. Coisas, é. coisas. É muito isso, Lu. É. Agora, cadê o, o objeto aí do Mi São Paulo que você separou? Ai, pra... vamos lá. Bom, primeiro, deixa eu mostrar um objeto, gente, que eu acho muito engraçado, porque hoje em dia é tudo biquíni, né? É, e assim, bem cavadinho. Olha como era comportado o maiô do Mi São Paulo. Olha, que é comportávelzinho! <risos> Mas que bonito, é. bem a cara de São Paulo, né? Esse branco e preto, é, olha! É, branco e lindo. preto, bem a cara de São Paulo. É, todo grandinho atrás, tá vendo, Lu? Bem comportado, comportado mesmo. E assim, eu me lembro, deixa eu até ver se tem a marca. Lu, só um momento, 59, vamos pôr um binóculo aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, Catalina. Hum. É, eu, não, eu não sei se você lembra, Lu, porque Lembro você sim. é bem mais nova. Lembro né? sim, mais. a é a marca, é a marca Isso, né? É. Era, era a marca da, dos patrocinadores do Miss São Paulo, Miss Brasil, né? Então, assim, esse é um, um objeto, assim, maravilhoso. Mas esse esse é o outro. Ah, assim. Olha, olha! Lá, lá na do é Maior tem uma coisinha escrita, o que que é? Ah, tá, é o... Então, é a, é a Catalina. É, ah, um... É, como se... é um pássaro, é como ah, se fosse um pássaro, sabe, Lu? Deixa eu ver se dá... Ai, meu Deus, peraí. Dá de pertinho. Dá, tudo bem. Uhum. Entendi. Ótimo. Ai, maravilhoso. Ai, então, e aqui tem outro, né? Então, era o patrocínio. Uhum. Aí, a coroa, né? A coroa do Miss São Paulo, que assim, eu acho que toda mulher... Né? É, pelo menos na minha época no meu tempo, né? sonhava com esse momento de você colocar essa coroa na cabeça ai, aqui tem história e eu guardo com muito amor Lu. eu esse guardo mesmo não é joia, né Solange a gente, a gente não, quando... não é não é brilhante, né? não, não é brilhante, não é joia mas assim, você vê o quanto é conservado, assim, deve ser uma coisa pelo menos banhado porque é, é, tem, muito, é, tem muito brilho e já tem, imagina, quase 40 anos isso, Ai né? Deus. E tem inteiro, não escureceu, ó, tá bem dourado, tem Você muito guarda, brilho. Não, Eu guardo numa caixa, né? É uma caixa é, com papel, eles falam para guardar, né? Essas coisas com papel é, de seda, para as coisas... Preservarem um pouco mais, principalmente os vestidos e tudo. E aí tem a faixa, que ela ah. é tão linda, né? Ai, tão representativa pra mim, ó. Ih, São Paulo. Ai, ela tá bem velhinha. Ela, não sei por que tem essa manchinha aqui, né? Que que ficou ó, uma que mancha de. Eu não sei, Lu, o... é, mas eu acho que não, é de ficar guardadinha mesmo. E ela ficou, né? Mas eu coloco sabonete, então ela tá bem cheirosinha, tá tudo dentro do papel silofane, papel de seda, Sim, né, guardadinho, aqui tem a, a data, porque é gostoso a gente linda. lembrar a data, ó, o ano, né, e, muito e linda. É isso, Nossa, bonita muito faixa. linda, muito linda, tenho uau. muita saudade, ai, que delícia, uau. muito bom, Lu, só uau, coisas uau. assim, e eu até comentei aqui já da história do Miss Brasil, só que esse, isso, essa história vai ficar para o quarto objeto dos membros Pronto. do canal. Quem quiser, torne-se membro, ajude o canal, você colabora, você vira um parceiro nosso aqui do canal Luciana Oliveira, contribuindo mensalmente com a gente. E, claro, em retorno, você tem algumas vantagens, entre elas ter acesso exclusivo ao quarto objeto dos nossos convidados. Então, Aham. isso é um abraço. Depois. Mas você falou Deixa. que nessa época já, você já estava é, estudando, tal. você se formou é, já nessa linha de saúde, de corpo, em educação? Já, educação física. E, e o meu curso, por exemplo, hoje, meu filho, ele é educador físico. É, o curso é muito mais complexo, é muito grande, é muito maior, é muito... Mas assim, na época, eu quis fazer... E, e eram três anos apenas Mas assim, eu quis E era um sonho meu Eu tinha, assim, é, alguns sonhos eu, eu sempre fui uma menina muito sonhadora Meu pai me conta, né? Meus pais me contam que eu sempre sonhava com coisas, assim, muito grandes. Então, eu sonhava em ter uma casa grande, eu sonhava em ter um carro bonito, eu sonhava em ter a coroa, em ser miss, em casar com príncipes, assim, sabe? Né? Desse tipo. Mas aí... Oh, a, a realidade, né, Lu? Ela dá umas curvas, assim. Deixa que a realidade é outra. Mas, assim, eu sempre fui muito sonhadora. E é engraçado que quando eu fui estudar, né, eu, eu já tinha uma visão ampla, eu tinha um grande objetivo, eu falo assim, eu falava, né, eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero poder ensinar as pessoas, né, a se cuidarem, eu quero, era, uma, era um desejo, um grande desejo, e eu realizei esse grande desejo, né, hoje, em poder passar as minhas experiências, em ser inspiração para as mulheres. É, é, é muito gratificante, viu? Eu relembro assim, de, de momentos maravilhosos que eu é, queria ser quem eu sou hoje. Então, Ai, Lu, é, é uma coisa de Deus, parece que é uma missão, uma grande missão, né? E eu falou, estou você acha que Existe uma, uma predestinação para as coisas acontecerem, Acho. né? Eu acho, Lu, eu acho que assim, as pessoas estão predestinadas, o médico para ser o médico, né, eu não conseguiria ser um mé uma médica, é, é, e, e assim, e todas as profissões, elas, elas estão dentro das pessoas, elas, elas nascem com aquilo para cumprir, né, então, quando algumas não se encontram, eu até falo, né, eu falo assim, mas assim, Será que você realmente está fazendo o que você ama, o que você gosta? Né? Porque às vezes a pessoa deixa de fazer algo que ela ama, que ela gosta, para assim, seguir um desejo dos pais, para seguir um desejo de alguém, e não é o dela, e a pessoa não fica realizada. Né? Eu sempre quis passar por onde eu passei, Lu, eu fico muito realizada. Você é bem determinada, então, assim, você tinha um sonho. Muito. Que a gente pode falar que seria um objetivo, até, né? Porque você não via Sim. como um sonho, acho que você já via como um objetivo, não. né? Essa é a eu diferença. Eu via. Também. Exato, eu via. Eu tinha um objetivo realmente lá na frente, né? E eu falo muito é, isso hoje em dia, que as pessoas elas têm que traçar metas é, a longo prazo, para que elas. É, continuem a sonhar, continuem a batalhar dia após dia para aquele objetivo lá na frente. E assim, olhando um pouco o meu passado, vendo hoje, eu vejo muito... Tudo que eu tenho hoje fez parte dos meus sonhos, né? E tanto que agora eu tenho outros sonhos, né? Para daqui mais 50 anos, né, Lu? Vamos ver. Uau! <risos> passar do 100. Você acha que você vai passar do tempo? Ah, eu, eu acho que se eu continuar a, desta forma, se o mundo é, não parar, né? E se eu continuar conseguindo prosseguir desta forma, eu acho que eu passo. Mas é, a gente encontra com umas pandemias e uns vírus meio malucos por aí, né, Lu? Mas a gente vai indo. Eu acho que o objetivo é, é chegar lá. Eu falo que a gente tem que trabalhar hoje a nossa saúde para pelo menos 30 anos depois, né? É, não adianta você trabalhar para o verão, para o carnaval, para um casamento, para uma festinha que vai ter agora. Eu acho que você tem que projetar um pouco mais longa essa distância para você é, ter objetivos muito mais concretos, fortes, e trabalhar fortemente na saúde para isso acontecer, né? Não adianta você trabalhar pro, só para o ano que vem. Eu acho que a gente tem que projetar mais para frente. E se, por acaso, eu virar estrelinha antes? Ok, tudo bem. Está <risos> né? valendo. Tá, <risos> maravilhoso, você está, como disse, com 59 anos, três filhos, quatro netos. Você, uh, recentemente, nas suas redes sociais, postou uma foto é, com uma diferença de 10 anos, né? você ali de, de mostrando o corpo, e, e todo mundo impressionado como você consegue se manter, muita gente dizendo que tá igual, né? Era, era o que você viu. Tá igual, tá igual, é, é, ou seja, é uma conquista sua também isso, né? Porque você vai é conquista todos esses anos, né? Lu, é um grande desafio, né? É, eu acho que você conseguir, eu, por isso que eu escrevi o livro Além do Corpo, porque assim não é só o corpo. Mas é, o corpo, ele representa alguma coisa, mas é lá dentro, é a mente, é a alma, é o nosso espírito mesmo, é a nossa disposição, eu acho que é muito mais que o corpo, né? O corpo tá lá estampado porque, assim, realmente, é, nós, nós somos o que aplicamos nas nossas vidas, né? Então, assim, nós somos realmente o que comemos, o que fazemos de exercícios, o que descansamos, é, o que controlamos a nossa mente, o que equilibramos a nossa mente. Então, nós somos. E, e é gostoso quando o corpo aparece, porque o corpo é mais ou menos um reflexo, né? De todas as coisas que estão acontecendo lá dentro. Tanto agora, Lu, que eu estou fazendo para os cientistas um estudo, Logo mais vai sair esse estudo. Então, eu estou fazendo um estudo genético, um estudo de DNA, um estudo bem aprofundado, é, celular, para saber, assim, é, é um estudo até para o futuro, né? Por que, que a Solange de Frazão é, não aparenta a idade que tem? Então, eu descobri muitas coisas. Descobri que a minha genética, por exemplo, não é muito positiva, é ruim. A minha genética tem é, diabetes, tem problemas de coração, tem problemas de circulação, tem problemas, alguns problemas sérios de saúde, né? Então, minha genética não é tão boa. Que bom que eu aplico a saúde diariamente, porque eles estão querendo provar, né, os cientistas, Lu, que você pode reverter a genética, você pode transformar a genética. Então, muita gente, às vezes, nas minhas palestras, né, eu falo sobre a genética e tal, as pessoas falam, ah, mas sua genética é muito boa. Não, não, a minha genética não é boa, eu é que sou boa, eu é que vou lá treinar, eu é que faz 10 anos que deixei o açúcar, eu é que é, corri, me corrijo diariamente para cuidar da minha mente, de mim, então é assim, Lu, é um grande desafio, né? não é fácil, é, eu, eu, quando eu vejo essas musas fitness hoje, e as pessoas às vezes falam, eu falo assim, eu admiro todas elas, porque não é fácil, é uma dedicação muito complicada, né? Muito rigorosa, sabe, Lu? É, e você há muitas décadas, né? Então, essa é a diferença oh. desse pessoal que está aí agora. E, de novo, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que hoje já existe. Né? É óbvio que elas têm o mérito, agora você realmente é uma, uma inspiração é. para esse pessoal. Você foi a... a, a a primeira, né, que, que, que aparece foi. como musa fitness mesmo, essa coisa da ginástica e tal, é, é, aqui no Brasil, foi. né? Aqui no Brasil, né? É verdade, aqui no Brasil não existia, né? E eu já tinha esse, ai, essa ambição, porque eu acho bonita a ambição, quando ela é positiva, quando ela é bacana, quando ela é, te traz, assim, uma, uma garra, uma vontade de vencer, né? Então, a ambição ela, nesse, nesse sentido, ela é muito boa. Eu me lembro, Lu, que lá na década de 80, 90, eu queria, eu, assim, às vezes via em preto e branco, muitas vezes em revistas, né, na Manchete, revistas muito antigas, a Jenny Fonda, a Cindy Crawford, que a, a Cindy Crawford, por exemplo, ela tem a minha idade, nós temos a mesma idade, e ela já apresentava aqueles programas de ginástica, né, e eu assim, eu ficava desesperada, eu falava assim, meu Deus do céu, eu preciso desses DVDs, eu preciso disso. Aí eu conseguia as fitas VHS, eu conseguia os vídeos, e aí eu estudava ali, ali. E aí, Lu, o que, que eu fiz? Né? Meu, meu primeiro trabalho numa academia, eu falei assim, eu não quero ir numa academia pequena, eu quero ir na melhor de São Paulo, aonde é essa aqui? Vou ir lá, bati na porta, falei assim, é o seguinte, eu tenho uma aula, meu método de ginástica espetacular tá, eu, eu desenvolvi o meu método de, de ginástica para as mulheres, né, e eu me lembro que a pessoa falou assim, no, não, não, aqui nós né, já temos os nossos professores, eram todos homens, nós já temos os nossos professores, está tudo ok, eu falei, então mas é o seguinte, não precisa me pagar, eu vou ficar aqui três meses, onde eu assino? Eu fico aqui três meses, eu quero mostrar para vocês é, a, a minha capacidade, a minha aula que não tem, porque assim, eu queria tanto mostrar, porque o que, que eu fiz? Eu copiei algumas coisas lá da Jenny Fonda, da Cindy Crawford, mas eu desenvolvi o meu método, né? Aqui, brasileiro, com músicas é, do nosso país e, e com o nosso rebolado e tudo mais. E aí, Lu, eu montei minha aula de ginástica. Aí o cara falou, tá bom, então vem, sexta-feira, sete da noite, você vem. Lu, eu lembro que eu comprei até um tênis com muita dificuldade, com um tênis novo, branquinho. E coloquei a minha fita, porque era uma fitinha, uma fita cassete, Sim. não é nome? Sim, fita, fita cassete. cassete. É, e uh, eu quis levar o meu som, porque o som da academia não era tão bom, eu quis levar o meu som, aquele somzinho que você carrega, né? E eu falei, embora meninas. Aí eu fiz assim, como se fosse uma recepção para elas, chamava elas pelo nome, eu, qual é o seu nome? Aí eu decorei o nome das meninas, e aí eu tive um contato, e eu já tinha meus filhos, assim, né? Já, é, na verdade, foi, foi mais para cá, né? E aí foi em 90. Mas aí, meu amor, o que acontece? Eu estava empregada desde a primeira aula, tinha senha para fazer minha aula, senha! Que sucesso, que sucesso! Não, e eu acho incrível também como você é determinada, né? Ah, eu, eu sou demais e sempre fui. Eu me lembro, Lu, que meu pai, né? nesses concursos de Miss, é, o meu pai, ele estava muito endividado, sabe? Lu, eu falo isso assim com tanto orgulho, meu pai estava tava com alguns problemas financeiros, né? E aí foram chegando os concursos e eu falava assim, papai, eu vou ganhar esse concurso. Então, assim, não era assim, eu vou ver se eu ganho. Eu falava, papai, eu vou ganhar esse concurso e eu vou trazer o dinheiro para o senhor e eu vou trazer, nós vamos vender as joias e o senhor vai pagar tudo que o senhor está devendo. Porque ele foi passado para trás, eu lembro da injustiça. Então, é, eu não falava assim, eu vou ver se eu ganho, mas será que eu vou ganhar? Eu não falava que ia tentar. Lu, tudo na minha vida era assim, eu vou, eu vou trazer, eu vou conseguir, eu vou conquistar. E o, esse, esse todos os concursos, né? Eu participei de nove. Então todos foram assim, eu vou ganhar, e ganhava. Aí chegou no Mi São Paulo, eu olhei assim, dos lados, eu falei, ixi, esse aqui tá mais difícil. <risos> cada mulher linda, né? É, de toda São Paulo, assim, de todas é, as cidades próximas, né? As cidades, eu falava assim, gente do céu, cada uma linda, mas eu tenho um diferencial, eu tenho um sorriso que ninguém tem. E eu tenho cabelo que eu já olhei aqui, ninguém tem o meu cabelo. Então, eu vou jogar esse cabelo e eu vou sorrir sem parar até o final. <risos> ai, Lu, só dava eu lá. Não, e eu assim, ai, tal, e vai, e aquele cabelão, e para lá e para cá. E pronto, Lu, não teve para ninguém, ninguém, ninguém. Você precisa ver, ó oh, eu tenho até, eu guardei, Lu até a, o papelzinho, mas nunca todos os números, mas assim, tem uma, é, uma dedicatória aqui para mim e uma Sim, pergunta né? que eles me fizeram, <risos> é, que eu tinha que decorar, né? Qual o jornal mais conhecido de São Paulo? Qual é o time de futebol mais querido de São Paulo? Qual é o bairro é, onde as pessoas mais ricas moram? Essas eram as, as minhas perguntas aqui. <risos> <risos> Ai, Lu! Ótimo. Mas aí eu respondia, tudo certinho. Eu, olha, e sorria para cá e para lá, e era o Silvio Santos que apresentou. Aí ah, o Silvio, então, ele ficou maluquinho comigo. Ele falava assim, gente, mas de onde saiu essa moça? E eu era uma simpatia assim, agradável, eu sorria o tempo todo. E aí foi muito bom, viu, Lu? Então, assim, eu trouxe o dinheiro para o meu pai, meu pai pagou as dívidas. E depois, é, no nosso quarto objeto, eu conto o finalzinho, né? Tá Surpresa! Tá ótimo. <risos> tá ótimo! Então, agora eu vou querer que você mostre o resultado então, dessa sua primeira empreitada como empresária, porque é isso o que você é, e você vê que desde sempre, você já chegou ali, você já estava olhando ao redor, já sabia qual que era o seu diferencial, né? Do seu produto, é o eu... que eu tenho é. de diferente. Onde é que eu tenho que investir aqui? Como é que eu vou fazer essas pessoas me comprarem, entre aspas? né? E, e você alcançou esse seu objetivo de ser a Jane Fonda ou a Cindy Crawford brasileira, né? Ai, que show! Lu, então, agora para eu falar disso, o que acontece? Eu tinha esse grande sonho, grande objetivo, mas eu sempre quis ser o exemplo do que eu fazia. Então, eu acho assim, o médico, ele tem que ser o próprio exemplo, né? Se é um dentista, o dente dele tem que ser lindo. Se é um cardiologista, o cara tem que ser muito bom. Então, eu falava assim, eu, eu, eu como educadora física, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que estar tá muito bem fisicamente, porque eu tenho que mostrar comigo mesma que eu entendo do negócio, né? Então, eu sempre me cuidei. Mesmo com os meus três filhos, eu sempre apresentei um corpo assim, né aqui eu já tinha meus filhos e aí o que que eu quis fazer Lu eu quis fazer um DVD né é, é, em VHS como as americanas faziam né é, então o que que eu fiz eu, eu fiquei guardando dinheiro Lu um ano né então para você ver né hoje eu falo muito para as minhas seguidoras guardem dinheiro guardem dinheiro invistam né não gastam em futilidades enquanto vocês não conquistarem os seus objetivos, né? Então, eu lembro que eu guardei dinheiro, eu fiquei assim muito tempo sem comprar nada para mim, é, para guardar dinheiro para investir. Então, eu contratei uma produtora, a produtora gravou, é, quem fez essa capa foi o... Ai, meu Deus, por que, que eu vou esquecer o nome dele agora? Todo mundo conhece. O melhor, o melhor fotógrafo de São Paulo, Chico Aldi, fez essa foto, mas aí, ó, guardei dinheiro para fazer a foto com o Chico Aldi, guardei dinheiro para gravar o meu DVD e apresentar ele da melhor forma, né? E foi muito legal, sabe, Lu? É, foi o meu primeiro trabalho de empreendedora, eu acho, porque eu estava numa emissora, a emissora me contratou, né? A Rede Mulher, depois a Rede V e, e eu comercializei o DVD dentro da emissora. Então, foi assim... Uma parceria maravilhosa, foi aí que começou a transformação da minha vida, né? E, e tudo isso com muita certeza que ia dar certo, que ia fazer bem para as pessoas. E as pessoas, tem gente que treina esse treino até hoje. Claro! Vou, vale para sempre, né? Até é? hoje, para sempre. Esse aqui, Lu, vou até mostrar também. Aquele ele... é o VHS, foi o primeirão mesmo, era VHS. Esse foi o VHS, é. primeirão. Olha, gente. É, é, a gente tinha que ter o um aparelho né, para fazer. Eu me lembro que eu fiz até promoção do aparelho. Aí, é, pensando em mais coisas, eu falava assim, então eu vou falar com as Casas Bahia ou a Mara Brás, né, para que a gente faça uma promoção. Quem comprar o aparelho ganha o DVD da Solange e tal. Então, eu fui empreendendo, sabe? Viajando, louco. Aí veio o próximo, quatro anos depois, mais ou menos, é, em 2002... Eu mesma fiz também, contratei uma produtora e, e fiz o meu primeiro DVD, né? Que, que assim, nossa, esse DVD foi praticamente um sonho realizado, porque eu comercializei tanto ele, também a pessoa tinha que ter o aparelho, e aí eu fiz várias promoções. A revista Boa Forma é, fez uma parceria comigo com esse treino, né? São 70 minutos de exercícios. É, exercícios maravilhosos visualmente falando, Lu depois, até se você quiser eu te empresto para você pegar imagens né, para vocês é, for, foram feitas na praia pensei Ai, que eu ia estou precisando mesmo <risos> bora Lu, é seu é, mas é que ele é meu último filho claro, estou brincando só tá para não perder a piada não, mas, ó, ele já está no, no YouTube com todos os, os exercícios é, é, divididos, né? Bom, mas é legal lembrar dessa parte, Lu, porque, assim, não existia internet, não existia é, YouTube, não existia nada, nada, vezes nada, nada, nada. Não tinha nada. O meu computador parecia um astronauta que, é, nossa, eu nem lembro. É, enorme. Eu acho que eu tinha. Não, enorme. Não tinha Não tinha nada. E, e assim, e eu comecei num momento onde a mulher, ela não, ela não, não, não fazia muito parte desse grupo aqui, né? desse momento. E aí, então, eu abri muito para as mulheres, eu sei que eu abri esse espaço para elas, né? E assim, eu vim de uma época que não tinha musculação, não tinha esses exercícios, era ginástica mesmo. Eu vim da silhuette a silhuete, eu não sei se você lembra. A silhuete, gente do céu, era a, a Joyce, que era a nossa treinadora para o Miss São Paulo, Miss Brasil. Então, assim, era balé, né? Eu, infelizmente, eu queria ter trazido, né, Lu, a minha sapatilha, mas eu não consegui achar aqui em casa deve estar lá na casa do meu pai. Eu fiz balé e... até, até que idade? Eu fiz balé desde os 10 anos até os 16 então eu meio que, eu fiz todos os cursos de balé, me formei, né, e assim, eu, eu fiz tudo que eu tinha na época, que era com a Rose Calheiros, o jazz, balé moderno, aí eu fiz com a Joyce também, aí eu fiz o clássico, e eu me lembro que assim, os meus primeiros trabalhos foram de professora de balé, com 13 anos eu já dava aula de balé, e meu pai fez uma, no quartinho que a gente tinha no fundo de casa, ele fez um espelho, uma barra, eu dava aula para as minhas amiguinhas, para eu poder comprar uma bicicleta, eu cobrava bem pouquinho delas, mas já empreendia. Então, assim, eu acho que a gente tem que, é, desde sempre, prestar atenção no seu dom, né, no que você mais ama fazer, e fazer com muito amor, né? E dá tudo certo no final, né, Lu? Com certeza, com certeza. Bom, de lá para cá, você acabou é, diversificando é, a, a sua atividade, é, focando não não apenas no corpo vamos dizer mas na saúde de uma na maneira saúde, geral né? Né? como foi essa é. a transição Solange Olha a transição ela veio com é, com é, a evolução mesmo das coisas né porque assim é, eu não eu não, é, é, eu não podia dizer que só o exercício ia cuidar da da saúde das pessoas você tem que ter todo o tripé então, você tem que ter um bom descanso, você precisa aprender a descansar. Você tem que é, se alimentar de forma correta. Você precisa ter uma mente equilibrada, para você poder é, juntar tudo isso e subir com a saúde. Então, assim, foi uma evolução. Então, o exercício é, foi uma grande força da minha vida. Aí, depois eu passei a me transformar num produto mesmo, num produto... É, de credibilidade, então, assim, as marcas me, me começaram a me buscar, é, marcas de, de, de roupa, fitness, é, marcas de é, vitaminas, é, suplementos, né? material de atividade física em casa, então, assim, isso cresceu, assim, de uma forma muito grande, até mesmo, Lu, é engraçado, eu me transformei numa marca, assim, de credibilidade, até mesmo... É, num bom colchão para dormir. Então, assim, as empresas de colchão me chamam porque elas acham que à noite a gente passa muito tempo ali. Então, é, você é bom você ter uma harmonia é com seu colchão. Precisa, é mesmo. verdade, né? É, Precisa. A, a qualidade do sono vai... faz parte desse tripé que você falou do descanso, muito, né? Muito, sabe? E é até uma boa parte. Então, assim, a gente fica assim. 8 horas ali, né das 24, você fica 8 horas, então, assim, eu comecei a, a fazer parte de muitos produtos, né? Produtos saudáveis, que começaram é, a evoluir, é, a atividade física também que começou a evoluir, então, eu, eu sei que eu passo essa credibilidade, então, as pessoas têm todas as musas fitness aí, né? À disposição, mas as pessoas, quando elas me me veem fazendo exercício, e elas falam assim, mas eu quero fazer o que ela faz, né? Porque ela Vai tem muito... Você mais... como ela, né? Porque é isso, você é a prova viva, né? Que funcionou. É verdade, viu, Lu? Funcionou mesmo. E aí veio assim, é, eu vim acompanhando, né? Essa, essa, esse crescimento fitness, é, inclusive participando de várias feiras internacionais, né? É, essas feiras grandes que eles fazem, né, com vários produtos fitness. Então, assim, eu acompanhei tudo isso. Hoje a marca, né, a Solange Frasão é uma marca e eu eu represento ela assim ainda, né, muito você tá bem, bem. bem. Hoje Solange, o que, que você vende? Olha, hoje, hoje eu tenho lá, é, eu tenho, é, eu tenho muitos produtos, né, que eu, eu represento as marcas, mas os meus hoje eu tenho meu colágeno porque eu estou atravessando a menopausa e, e eu acredito que o colágeno é, é, uma, é um grande apoio para nós. Então, assim o colágeno, o extrato de amora, eu acredito por tudo que eu estudo e leio e vejo que as frutas vermelhas, elas é, nos ajudam muito né, né, para nós, para os nossos hormônios que a gente acaba, a natureza acaba derrubando. Então assim, eu fiz o meu extrato de amora, meu colágeno, é, deixa, eu ver, deixa eu lembrar o que mais agora. Ah, a minha linha de vitaminas, minha linha de produtos de beleza, né que é desde a limpeza, a hidratação, até os serums, que eu tô junto com a Paiô nessa, e, e por aí vai, fora né, a, todas as vitaminas que as marcas me chamam, é, Todos os shakes e suplementos que eu tô com a Nutrawell. E, você, você e é isso. Come, você come bastante? Você eu come... como bastante. Eu como bastante, Lu. É, eu, não, eu não faço dieta para emagrecer. Por quê? Eu não quero emagrecer. Eu quero manter a minha saúde, manter minha massa muscular e o meu nível de gordura. Né? Esse nível, 15%, é bom para a mulher. É um nível que ela foge dos problemas cardiovasculares, né? ela foge da osteoporose e problemas de diabetes, e problemas é, até mesmo de ansiedade e depressão. Então, você manter o corpo com 15%, 16%, até 18% de gordura, é muito interessante. Isso você só descobre com a variação de bioimpedância e você descobre facilmente, né? Quanto você tem de massa magra, quanto você tem de gordura. E é legal que, assim, na menopausa, a gente perde muito... A gente tem, assim, nós mulheres, a gente tem uma, uma, um declínio muito grande de perda de massa magra, né? E de perda de força, que é a dinap, dinapenia e a sarcopenia. Então, são dois problemas seríssimos que a gente tem na menopausa. A gente perde massa magra, por isso você vai atrofiando, por isso você vai perdendo a força, né? E você perde o músculo. Então, Lu, é o momento da guerra, é o momento de lutar contra. Então, assim, vamos lá fazer musculação, porque é ali que você vai encontrar é, bons resultados para você manter o seu nível né, de é, massa magra Ideal, eu vou dizer assim, nem mais, porque quem me conhece pessoalmente sabe. Eu não gosto de ficar extremamente fortona, assim, muito exagerada. E também não muito magrinha. Então, tem que ter um nível ideal para a saúde. E o nível ideal para a mulher é esse. É onde, é o que eu encontrei. Né? Então, por isso que as mulheres me amam, acreditam no que eu falo. E meu filho me representa muito hoje, porque ele faz consultas online até para o Japão, Londres. Ele trabalha muito por conta, assim, é, da claro, do, de tudo, do, do conhecimento dele e, e da mãe que ele treina e que ele cuida. Olha, então, a física também. Sim, também. Ele Caraca. fez. As meninas, uma é arquiteta, a outra publicitária, também top de linha, maravilhosas. Todo mundo e fez na casa. Não! As meninas precisam puxar a orelha! É, gente, mais é preguiçosa! Não, mas assim, elas na adolescência eram mais preguiçosas. Agora que elas tiveram bebê, elas estão correndo atrás, sabe, Lu? Elas vou, falaram, isso, mãe! Eu tinha razão. De ter uma mãe. Ah. né? Vamos, vamos falar em português, claro, gostosa, que nem você. E de, né? de complicado. Ai. Porque, uh, de querer ter essa comparação que existe, pô, minha mãe, de repente, com 60, está melhor do que eu. Existe uma cobrança, né? Mas elas são tão minhas fãs, né? Elas são tão, elas são tão minhas seguidoras, elas é, têm tanta honra em falar assim, ai, mãe, você é tão maravilhosa, você, você é tudo de bom, assim, como mãe, né? Como é, tudo beleza, que você né? faz, né? Então, assim, elas, elas são tão minhas, nossa, é, como que eu vou dizer, assim, minhas fãs mesmo, elas amam tudo que eu faço, e eu faço com muito amor, e elas sabem disso, porque a gente convive, que elas falam, você é merecedora, né, de tudo que você tem, mãe, de tudo que você conquistou, e eu vejo, assim, não existe um pingo de ciúmes, um pingo de concorrência, é, é, é tudo, assim, muito legal, elas... Elas são super divertidas e elas falam assim, eu não sou minha mãe. Já vai avisando, né? Eu só vou avisando que eu não sou Na minha hora mãe, de chegar vou... lá na piscina do clube, ou na praia, vai tirar a canga já fala, eu não sou minha mãe, hein? Sem expectativas. <risos> Olha, mas assim, elas são lindas, tem corpo lindo, elas se cuidam, sim. A Tabata, nossa, agora é, tá. Todo mundo que segue aí, minhas filhas sabem, elas são muito lindas e elas sempre se cuidaram. É que elas não são tão exageradas, né? Como a mamãe. Elas falam assim, ah, mãe, eu como sobremesa de vez em quando, tá? Ah, mãe, eu falo, ah, deixa, deixa chegar aos 40, né? Aí depois a gente conversa. Eu não nunca nenhum doce, nenhum chocolate, nada, Ai. nada. Olha, Lu, você sabe que hoje, hoje em dia, né? Antigamente, por exemplo, vai há cinco anos atrás, eu, eu comia de vez em quando um casamento, um aniversário, alguma coisa. Mas é que agora tem tantos doces fit, né, tão gostosos, e eu acabo, eu acabo conhecendo essas marcas e, e entendendo dessa culinária, né? que eu até vou começar a fazer agora no YouTube, entendendo tanto que dá para comer tudo docinho sem o açúcar refinado, né? dá para você substituir por alguns é, outros tipos de açúcares, por exemplo o xilitol, até mesmo em alguns momentos colocar o açúcar de coco, né, e substituir um pouquinho, dar uma melhoradinha ali, né, no açúcar. Mas eu acho que moderadamente, ok, não tem problema, não faz mal. Mas eu quero ser aquela guerreira que vai lá e mostra que dá para fazer diferente. Ah, tá. Eu anos, acho assim. Dez anos sem açúcar. né? Dez anos sem açúcar, né? anos sem açúcar. e Isso. assim não como. E o meu filho às vezes fala assim, mãe, não tem ninguém olhando, mãe, come, pode comer um pedacinho, não tem ninguém vendo. E eu falo não, filho, mas eu não como por mim, não é, pra, né? Não é para mostrar. E é uma eu graça sei. porque o Luca mora comigo ainda e ele é. vê essas coisas. Gostei dessa história, então, agora você vai agora para a cozinha? Solange, é, faz... agora eu vou para a cozinha. Eu vou, Eu vou. Lu, olha que gostoso. Eu não sei se né, vai sair coisas assim muito maravilhosas, deliciosas, mas eu vou tentar, porque eu tento aqui em casa, né? Então, assim, eu trabalho muito com as castanhas, nozes, eu acho que esse tipo de gordura é é muito benéfico para nós né então assim o açúcar de coco leite de coco leite de amêndoa então eu tô tentando assim conhecer as farinhas as farinhas de amêndoa as farinhas de coco para para a gente poder é, tentar é, inserir para a população algo mais saudável do que a farinha branca né Lu? porque a farinha branca ela ela é, é prejudicial mas enfim eu vou tentar, né? Eu vou evoluindo com a nova era e eu vou vendo se eu vou conseguir, né? Vamos lá, eu vou tentar. No YouTube, é isso? No seu canal no YouTube? No meu canal mesmo, a gente já está preparando uma produtora e a gente já está começando a, assim, a investir. O nosso estúdio está ficando pronto, é um estúdio que é uma cozinha. É, vai ter a salinha também, bate-papo, Lu, você prepare-se, porque nós vamos conversar muito sobre exercícios e eu quero saber se você faz. E eu vou desafiar, <risos> eu vou desafiar as minhas convidadas, né? Então. <risos> Ai, então, é cada um na sua praia, né, Lu? E sai, aí sai. É, não, vai ser muito boa, gostoso. Boa animada na expectativa, acho que vai ser muito bacana, te desejo Valeu. sucesso desde já. Tem previsão de quando? Obrigada, meu amor. É na, na segunda, no segundo semestre, porque vai. a gente está ajeitando o nosso estúdio, né? Mas ah. assim, o tempo passa tão rápido, né, Lu? É, eu acho que a gente ia tentar para março, abril, mas está é, o, o, correndo tanto tempo e eu tive alguns... É, alguns movimentos agora no começo do ano que eu tive que interromper, mas a gente vai chegar logo. Tá. Nós vamos chegar logo, tá? Minha cozinha, delícia. Ah, <risos> ótimo, ótimo, queremos saber. Antes da gente mostrar o último objeto, é, eu vou pedir para o pessoal deixar o like aqui, que está curtindo esse nosso papo até agora, deixa o seu like, compartilha essa conversa nossa, tanta coisa interessante, importante, né? Eu acho que a Solange, de fato, é esse símbolo que estimula a gente a querer mudar os hábitos, a querer adquirir hábitos mais saudáveis, melhores, para a gente ter uma vida mais longa e de melhor isso. qualidade. Que é, o que importa, é isso, né? Lu. Porque assim, o importante não é viver até o sem é viver bem até o sem. Porque viver até o sem é com muito remédio, é muita coisa ruim, né? Doenças, do, é doenças. Um, emocionais né, muito grandes que hoje tem, a depressão, a ansiedade. Então, assim, eu estou querendo sempre uma proposta de longevidade mais leve, mais suave, e não é corpo, gente, é além do corpo. É, o corpo, ele é só uma consequência que a gente vai gostar de olhar no espelho, mas, assim, não é o objetivo maior, né, a partir de agora. Ai, Lu, então. E é esse daqui, né? O meu. A minha. Eu estou achando aqui, gente, um diário. Porque eu estou conversando com a Lu, né, faz tempo. E eu, eu achei um diário, dia 20 do 11 de 1979. Tá? Uau! Nossa, nice. Lu! Você não acredita? Na primeira página, Lu, tem aqui. Eu, eu fazia alguns trabalhinhos paralelos, né? É, por exemplo, eu trabalhei numa loja de vendedora e eu fazia uns, alguns trabalhos como modelo, né? Então, assim, teste para Coca-Cola, dia 13. Aí eu falei, falar com a Thalita, o cachê, 11 mil reais. Pensa, 11 mil cruzeiros, sei lá. É, 79 89, o que era. É, é. Gente, aí tem dia 19 do 11, ligar para Karen, ir pra casa dela, ver as roupas. Tem umas coisas, Lu, que eu não tô entendendo, tem umas coisas. Aí, primeiro namorado, ó, te amo aqui. Ah! E esse foi... Não, meu primeiro namorado, meu primeiro amigo. É... Olha, como eu posso... Porém, um espaço tão pequeno, um sentimento, amor e carinho tão grande. Te amo. Ai, meu primeiro namorado! Que legal, que massa! Não, e olha o que, que, que eu escrevia. Massa. Eu escrevia tanto, Lu. Nossa, tanto Olha a minha letra. Olha a minha letra. Gente, tudo eu escrevia. É que ele escrevia, às vezes, aqui, né? Mas, assim, eu, eu, eu, eu já dei para as minhas filhas é, lerem, né? Esses, esses, ó, aí entrou 1980... Como a é que gente? O primeiro, o primeiro namorado chamava como? Paulo. Ele foi o pai né, das minhas filhas, eu acabei <risos> casando com ele mesmo, né? E aí, mas aí tinha brigas, aí eu escrevi assim, acabou, acabou, acabou, nunca mais, nunca mais! <risos> Ai, não, e você não sabe, Lu, sabe como que eu chamava o diário? De fo, fo era assim, folha, então eu falava, oi folha, tudo bem? Mas era fo, oi fo, tudo bem? Imagina, eu começo, oi fo, foi horrível, como uma explosão dentro do meu peito. Será que aconteceu, né? Nossa, <risos> nossa. Por aí vai, e aí, Lu, eu tenho, ó, é? 1980, 81... 82, ó, tudo com o mesmo Ai, umas folhinhas, umas flores Ai, hum. meu Deus do céu, o que que é isso? Ó, uma carta dele para mim Gente, e por aí vai, ó, e aqui E ó, meu Deus, como eu escrevo sem parar Olha, olha, gente, é muita caneta Nossa, <risos> você, você já parou para reler? É difícil ter tempo para isso, olha só não, mas agora que você me descobriu, né? Você que mexeu no meu baú, Lu, pode deixar que eu vou ler, viu? Eu vou ler uma risada. Ai, gente! E eu tenho, você não sabe, é que você me pediu, eu, eu peguei esses mais antigos, mas eu tenho diários também de uns tempos, assim, pra cá, né? Então, assim, eu sempre gostei de escrever, mas eu acho que é errado. Gente, é tão pessoal! E você vai deixar isso pro mundo, né? Mas tudo bem. Mas você ainda é escreveu, então? Não, agora não. Agora eu não escrevo mais, tá, Lu? Agora sim, eu gosto de... Eu estou preparando livros né, para eu escrever. Eu escrevi esse, que foi o meu segundo livro, que é, é o Além do Corpo, né? Mas eu quero escrever mais. Mas assim, olhando esses livros, eu relembro... Olha, eu até escrevi assim, Eita, eita tempinho pão! Ai, meu Deus. Eita, tempinho bom. Olha, dá para ver, Lu? Dá, assim? Eita, tempinho bom. Ai, meu Deus. Muito gostoso, muito gostoso. Não, e o cheiro desses livros não está muito bom, né? Tudo bem. 40 anos, né? 40 anos, tá bom. Sobreviveram bem, é? É, é verdade. Ou mais, né, Lu? É. Ai, ai, mas... Eu quero te agradecer, o nosso papo está ótimo, vai continuar, para quem é membro do canal, tem aqui embaixo, seja membro, inscreva-se, é uma das vantagens que você tem de colaborar com a gente mensalmente, ai, de ser que parceiro delícia. nosso aqui no canal, a gente tem que presentear, né, retribuir essa confiança e esse apoio que a gente recebe, e uma das maneiras, é, além do nosso encontro, que a gente tem encontros exclusivos, chat exclusivo, tem também o conteúdo exclusivo para os membros do canal. Então, quem é membro, segura aí, porque vai ter mais um objeto só para vocês. E para quem não é membro, muito obrigada pela companhia mais uma vez aqui no canal. Não vai embora sem deixar o seu like. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou do nosso papo, o que você mais gostou dessa conversa com a Solange, o que você não sabia, de repente ficou surpreso em descobrir. E deixa também sugestões. Quem você gostaria de ver Abrindo o baú de recordações Conta aqui pra gente Solange, que delícia Muito, muito, muito obrigada, viu? Adorei Obrigada, meu amor Tudo de bom para você Até a próxima, gente Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo Aqui no nosso Fundo do Baú